Fala galera beleza Wesley aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar né que que aconteceu depois que eu fiz o uso do chá de 17 ervas tá é para quem não sabe o chá de 17 ervas ele é um produto 100% natural porém você tem que fazer exatamente da maneira que o fabricante ensina lá na bula que vem é que eu já joguei a caixinha fora joguei todas as coisas fora. Tô gravando esse vídeo porque me falaram, me pediram para gravar né de resultado com o chá de 17 ervas. E galera, é, há um tempo atrás, quando eu fiz algumas cirurgias, fiz algumas coisas e eu não pude fazer exercício e eu engordei bastante, tá? É, eu tô até, tô até um pouquinho melhor, né? Tô até um pouquinho melhor, ainda tem um pouquinho, mas comparado ao que tava. Eu eliminei 7 quilos tá? É, usando o chá de 17 ervas apenas, sem fazer exercício, sem fazer nada, porque eu não podia. Então foram aí três meses, quase quatro meses, né? Eu comprei aquele kit de três e veio, ficou quase quatro meses praticamente. E assim, cara, vale muito a pena, tá? Só que você tem que usar o produto da maneira correta, tá? Tem que tomar que nem ele fala duas vezes ao dia, tá? Antes das refeições, da maneira certinha. E outra coisa muito importante, cara. Não compre da OLX, não compre do Mercado Livre, porque você pode estar tá comprando um produto falsificado, tá? Lá a galera põe o mais barato, mas é um produto falsificado, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima do, do que aconteceu com a pessoa que tomou o produto falsificado e depois foi lá questionar. Beleza, então se você quer saber aí se vale a pena, vale a pena sim, tá. Ele é um produto 100% natural, é um produto que você toma aí duas vezes ao dia, tá. Vem a bula certinho lá na hora que você compra, vem na caixinha. E eu vou deixar o link dele para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição desse vídeo, que foi o mesmo lugar onde eu comprei, é o site do fabricante, tá? Direto da fábrica, lá você vai ver que é o site oficial, tudo certinho, beleza? Se tiver alguma dúvida, comenta aí abaixo.